meu nome é Melissa Lorange e eu posso dizer com todas as letras que eu sou uma ótima amiga Então, você deve ter visto aí que o título deste vídeo é BFF, uma sigla muito interessante para Best Friends Forever e pode estar se perguntando Mas Melissa? Ô oh, Melissa, você tá de sacanagem que você vai problematizar a amizade Não, não vou problematizar a amizade, ou eu talvez vá, a questão é que eu não vou criticar o fato das pessoas terem amigos, não é sobre isso o que eu quero com este vídeo é que a gente pense sobre como nós romantizamos e não entendemos muito bem direito o que é essa tal dessa relação de amizade afinal de contas a gente cresce com muitas narrativas falando sobre amizade a gente cresce com muitas coisas sobre afeto de amigos mas não entende muito bem direito o que é isso Talvez essa confusão seja por quê? Porque os amigos estão, para nós, da mesma proximidade que família e relações românticas amorosas. E tá muito claro como é que funciona a família e como funciona a relação romântica. Porque, né, eu já fiz vários vídeos sobre isso, falando sobre a questão da monogamia, do romance, da coisa toda. Inclusive, é uma forma de provar que eu sou uma ótima amiga, que eu estou na casa de Yang que não está aqui presente, usando... Um look da Yancy, uma peruca da Yancy, porque nós somos muito amigos e a gente não tem medo de pegar a corona um do outro. Enfim, a questão é, as pessoas acreditam, de alguma forma meio estranha, que amigos serão sempre amigos para sempre. O que pode ser uma verdade, assim como é verdade que alguém pode estar apaixonado por um amorzinho gostoso para o resto da sua vida. E como eu disse, a relação que as pessoas têm com a amizade é sempre próxima da família, e do amor romântico. E todo mundo sabe que a gente é criado para entender que tanto a família quanto o amor romântico são eternos. É uma coisa que a gente já conversou aqui muito bem direitinho que não é porque você é parente de alguém que você tem que amar para sempre a pessoa e, principalmente, não é porque você está apaixonado numa relação romântica que ela tem que durar para todo sempre. Vamos pensar em como se constrói a noção social do que é e fazer um amigo. Para começar, as pessoas dizem que é muito fácil né, fazer amigos na infância. E de fato é muito fácil porque uma criança é um ser humano bem mais simples. Né? Ele tem menos complexidades na vida e preocupações. Então uma criança faz amigos baseado em duas coisas. Diversão e disponibilidade. Diversão porque você quer um amigo para brincar com você. Para te fazer companhia e brincadeiras. Então a amizade está diretamente relacionada na infância a se divertir, a estar na brincadeira. As amizades infantis são ótimas, são necessárias, são importantes no nosso desenvolvimento como pessoas. E além da diversão, tem a disponibilidade. Você vai ficar amigo né, de pessoas que estão próximas de você. Você vai ter a sua amiga da escola, você vai ter um primo ou uma prima de mesma idade para brincar com você, você vai ter os seus vizinhos de prédio, condomínio, de rua. Então, fazer amizade é uma questão de estar tá ali, estar tá brincando, gosta de se divertir junto com você é seu amigo. E aí você o quê? Nutre sentimentos muito positivos e muito agradáveis com esta pessoa, porque ela é sua amiga. E aí você sai da infância e vai se desenvolvendo, né? Você se torna um pré-adolescente. E na pré-adolescência você começa a buscar muito mais suas influências, você começa a montar mais ou menos como é que vai ser a sua personalidade e os amigos são parte muito importante dessa construção porque veja bem, você tem 10 amigos na sua rua com quem você brinca e aí um desses amigos te apresenta um estilo de música que você se conecta imediatamente, você começa a gostar daquele tipo de música, daquele estilo por causa deste amigo, outro amigo te apresenta um videogame que você descobre que é muito bom naquilo e aí você começa a nutrir afetos e começa a jogar videogame mais, ou então te apresenta um outro esporte, ou um tipo de filme. Nessa fase da vida a gente vai o que? Colhendo influências, né, pra construir os nossos gostos. E também nesse momento a gente começa a fazer uma divisão desses amigos, porque não é mais qualquer disponibilidade que faz com que você se divirta. Você começa a ter mais afeição por pessoas que te apresentam coisas que você gosta, né? Você começa a andar com pessoas do mesmo gosto que você. E aí vem a adolescência, esse momento horroroso desse vulcão né, em erupção de hormônios Onde você agora tem mais problemas, que você é um adolescente, você não é igual a todo mundo Você é especial, você está se revoltando contra todas as hierarquias E você vai se juntar com outros amigos que estejam nessa mesma vibe que você Tem um fenômeno muito engraçado na adolescência que você quer ser diferente, especial, incrível E você anda com pessoas que querem ser diferentes, especiais, incríveis, iguais a você né? Você não é igual a ninguém porque você é um adolescente, é uma figura independente, individual, você está querendo sua individualidade, mas a sua individualidade tem que estar de acordo com as outras individualidades à sua volta. É meio doido. Mas enfim, na adolescência essas amizades elas começam a ter um outro peso, porque não é apenas só diversão. Você começa a trazer os seus problemas que a vida da adolescência te traz, seus problemas amorosos, seus problemas de desenvolvimento em casa, né? quando você quer se libertar, dessa figura da família que é um pouco mais de independência, com quem você vai conversar? Com pessoas que estão passando pela mesma coisa que você. E a gente começa a rascunhar uma relação de amizade que pode ser eterna. Eu tenho 30 e alguns anos, eu tenho amigos que eu conheço há 20 anos, ou seja, eu conheci quando eu era adolescente. Você tem a descoberta da sexualidade, no meu caso, que aí você precisa o quê? Se unir outros amigos que te aceitem. Isso é muito importante. Essa coisa que a gente fala de que o amigo é a família que a gente escolhe não é mentira, é bem real. Só que, como eu já disse antes, a família não precisa ser uma relação eterna e obrigatória. Os amigos também não. Porque aí vem o quê? A vida adulta das pessoas. Na vida adulta das pessoas, tem uma, uma, uma grande mudança, que é o negócio da disponibilidade de tempo. Lembra que na infância você tinha disponibilidade, né, de estar ali com as pessoas à sua volta, você tá brincando? Na vida adulta quando é o tempo, que é você tá fazendo faculdade, está tá trabalhando, fazendo TCC, namorando, você tá com dificuldade de encontrar os seus amigos. Não dá para encontrar os seus amigos sempre. Os jovens adultos ainda conseguem fazer isso mais vezes, mas quando você começa a ter um monte de responsabilidade de pagar conta, você quer tudo menos sair de casa, você quer ficar na sua casa tendo no conforto lava no Netflix com o seu animal de estimação e ou par romântico. É nesse ponto que as amizades, talvez, para muitas pessoas, comecem a ficar mais rarefeitas. Você começa a não ter tempo para dedicar a todas as suas amizades. E, além disso, você começa a ter questões morais muito importantes. Afinal de contas, agora você tem uma profissão, você tem algumas outras responsabilidades que podem entrar diretamente em conflito com os seus antes muito conhecidos amigos. Eu estou dizendo isso porque eu acho muito estranho quem diz, por exemplo, que mantém amizade com o Isso não cabe na minha cabeça. A minha concepção de amizade não cabe manter qualquer tipo de relação afetiva e de conexão com pessoas que apoiam um governo fascista genocida anti-ambiente. Eu acho muito estranho essa nomenclatura de ''Ai, ah, eu tenho um amigo, mas a gente discorda desse tipo de coisa'', que é meio fundamental, né? É bem fundamental não querer, por exemplo, que eu morra como sendo parte de uma identidade minoritária. E aí as pessoas ficam muito presas a essa ideia de que elas têm que, elas precisam manter essas amizades porque elas viveram incríveis momentos juntos. E eu entendo a teoria, mas na prática você não deve nada a ninguém, né? Porque você é uma pessoa independente e livre para fazer as suas escolhas e a outra pessoa também o é. Então se ela escolheu defender um discurso importante, político, que afeta diretamente a sua vida e não se preocupou com você, é uma vez por que manter essa pessoa no seu ciclo de amizade. Entenda que... Sei lá, nem no coleguismo, mas às vezes a gente tem que conviver com pessoas que a gente não concorda com tudo e tudo bem, acontece, são obrigações sociais. Mas chamar de amigo alguém que defende isso que tá aí não faz sentido. Essa obrigação de manter essas amizades para sempre, porque, né? Se eu tenho um amigo, essa amiga é para sempre, essa amizade, assim como um grande amor e as questões familiares, tem que passar por pequenas coisas da vida é o que a gente tem que repensar. Não tem que passar por nada. Você não precisa perdoar e deixar na sua vida alguém que definitivamente não está preocupado se você vai estar tá vivo ou não. Além disso, durante toda a nossa vida na infância, na pré-adolescência, na adolescência, na vida adulta a gente acaba perdendo contato com as pessoas. E isso acontece. E aí. É difícil entender que esses ex-amigos não se tornam automaticamente seus inimigos. São pessoas que faziam parte da sua vida durante determinado momento, e que agora não fazem mais por qualquer questão Às vezes por uma questão geográfica Às vezes por uma questão de disponibilidade de tempo Às vezes por uma questão de, sei lá, energia afetiva, sabe? a pessoa que tem bastante para dar e você não consegue lidar com aquilo Às vezes, daqui a 10 anos, quem sabe, vocês se reencontrem em um outro momento de vida E reatem uma conexão E tá, gente, tudo bem Tá na hora, acho que talvez passou da hora, da gente entender que amizades, elas são coisas muito importantes, são relações de máxima importância, que formam o nosso caráter, formam a nossa rede de apoio, mas elas não precisam nem ser para sempre, nem necessariamente ficar o tempo inteiro em renovação. Mas o que eu quero aqui é que a gente pense no seguinte, amigos não são para sempre, eles têm seus momentos de vida, e absolutamente tudo bem Você não precisa carregar essa pessoa para sempre com você Ela pode continuar no seu coração Com as coisas que vocês viveram Ela vai ser muito importante Ela nunca vai perder essa importância E é isso, tá? As coisas acontecem, a vida é dinâmica você também não precisa manter amizades com gente horrível só porque vocês um dia dividiram memórias e lembranças. Porque assim, quem vive de memórias e lembranças é um famoso museu e você não é um museu de notícias desagradáveis. Você é uma pessoa vivendo o quê? No presente. Então, era só isso que eu queria dizer. Eu não sei se foi muito ou se foi pouco, porque eu tô falando aqui eu não sei há quanto tempo. Né? Mas é uma questão que eu tenho visto bastante na internet. As pessoas têm falado muito sobre isso. Elas não sabem lidar muito com essa energia da amizade, né, essa energia fraterna, elas têm dificuldade de manter amigos, elas têm dificuldade de entender que essas amizades têm tempo, elas têm dificuldade de abandonar pessoas que lhes fazem mal apenas porque elas têm essa ideia de que são amigos, relações abusivas podem acontecer em vários aspectos da sua vida, a amizade é mais um deles, você pode estar uma pessoa que está vampirizando a sua energia, eu não estou falando isso de uma forma mística, nem estou falando isso de uma forma de fazer gato na sua internet e na sua conta de luz, não. Ela está vampirizando a sua vontade de fazer as coisas quando ela mesma não quer fazer nada. Você pode ter à sua volta um monte de gente que, na verdade, não está torcendo por você, e você se acostuma com aquilo porque, né, é o hábito de ter alguém em companhia. A amizade não é só companhia. Amizade que é só companhia é para quando a gente é bem criancinha. Agora a gente quer amizades que dividam com a gente mesmas opiniões morais, mesmas questões políticas, mesmas, né, vontades o futuro. Que quando a gente tem amigos que a gente quer manter para sempre, a gente quer que eles se sintam bem com ou sem a gente. E a gente quer que eles caminhem para uma situação melhor em suas vidas. Que pode não incluir você. Se você tem um grande amigo que você quer se reconectar, mande esse vídeo para ele. Vai vale que ele entende o seu recado. Aí vocês começam a ter uma nova relação, que não precisa nem ser necessariamente a antiga, tá bom? O que é importante na vida é, faça a manutenção de suas amizades, tenha sempre gente à sua volta. Não abandone as pessoas porque você está namorando e nem abandone as pessoas porque você deixou de namorar. Os amigos do seu ex não precisam ser seus inimigos, eles podem ser seus amigos. Construa relações duradoras com todo mundo, porque você vai precisar delas, tá bom? Quem tem amigos tem tudo, quem tem amigos arruma sexo, arruma emprego, arruma um lugar pra ficar fora da cidade, arruma alguém pra a, chorar no colo, se você for expulso de casa tem onde você dormir, tá? Amizade também é troca de interesse, tudo bem, o pessoal fica, ai, fulano é muito interesseiro. Não, é troca, as pessoas são, dão coisas e recebem coisas, é porque isso também é querer bem, também é gostar dos outros, tá? Para com essa coisa moral muito louca de que amigos não precisam dar nada pros outros, precisa sim, você vai dividir as coisas aí, boa da vida e às vezes ajudar a carregar as ruins também tá bom? eu vou sair por ali eu acho que essa casa não é minha então talvez eu me sinta um pouco perdida bata nas roupas do, da Yanxi e me perca no enorme armário de luxo que ela tem porque afinal de contas ela é uma chinesa rica aqui passa muito carro não sei se vocês perceberam, é bem complicado um beijo e até o próximo tragédia, obrigada ai deus Agora o um momento assim que eu vou declarar uma coisa pra vocês, eu senti uma amizade de muitos, muitos anos, desde que eu era criança eu Era criança, a gente cresceu juntos, é uma pessoa que tem super influência nos meus gostos de videogame, meus gostos de música A gente se divertia bastante nós já descobrimos gays mais ou menos no mesmo tempo, tudo bem que ele, no caso, escondeu bastante de mim por muitos anos, a gente foi pra boate juntos, a gente fez coisas incríveis, sempre pra fazer parte da minha vida, nunca nada vai apagar os incríveis momentos que vivemos juntos. Só que aí rolou o que? Um desencontro, as pessoas vão fazer outras coisas suas vidas, tem outras opções, e outras opiniões políticas, começa a defender coisas que você não acha muito legais, começam a te cobrar uma situação de amizade que já não te interessa mais, que você não tem disponibilidade de tempo, você começa a demandar da pessoa também coisas que ela não está afim de te dar, e aí vocês rompem essa amizade. De anos, como um casamento, é feliz? Não é, claro que não é, ninguém quer romper uma relação de muitos anos, é triste, mas não é o fim do mundo, não é uma coisa para se odiar as pessoas, não é algo para criar rancor, muito pelo contrário, é para a gente ficar feliz que teve isso, essa conexão, essa coisa linda, que ajudou a gente a crescer. Fim! E tudo bem, as coisas, gente, acabam. Tá na hora de a gente aceitar que as coisas acabam, até porque do jeito que o mundo tá, daqui a pouco é o planeta mesmo que vai acabar, então vamos se acostumando com isso.